As horas passavam graves pela couraça da lua e a chuva engordava o chão já seco, aquela terra enxuta a que tinha prometido voltar um dia. Molhando-a, devolvendo-lhe a greda, voltou. A boleia do outono e do mês de outubro, um ano depois voltou, à mesma paragem, na mesma data. Trajava também com a mesma vestimenta, mas mais gasta, Algo rota, empoeirada, suja. As mangas de pele mais claras, manchadas. O corinho negro, os vés jeans pardos e os sapatos já sem atacadores. Indubitavelmente, aquela figurinha era a mesma de outrora. Parecia haver passado uma eternidade desde a última vez que aqui tinha estado. Eternidade andante e vagabunda, à mercê da candura, da alma idolatrada meses em que, sem amor, a balona espera, numa demora agonizada, uma promessa que nem o seu Deus entendeu. Voltou hoje como quando partiu. Apenas mais rota e mais suja, mais gasta e mais empoeirada. A promessa, essa, de nada lhe valeu.